Os tempos mudaram não é mesmo os relacionamentos estão cada vez mais modernos mas no fundo a gente sabe que ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais é eu sei parece clichê mas a gente vai falar que é amor jurar que a é paixão e ainda buscamos apenas o tal do prazer e nessa loucura quando se descobre que o prazer não tem limites vai negando as aparências e disfarçando as evidências, na espera que a outra metade da laranja seja perfeita. Mas quem eu quero não me quer, e nem quem me quer eu vou querer. Simplesmente esquecemos que só queríamos amar e ser amados. Uns um são mais livres e não sabem o que fazer com essa tal liberdade, procurando satisfação rápida. Já outros são mais românticos e só querem amar, amar e amar baseados na sua própria lista de desejos. E na lenda dessa paixão, vai sorrir, mas vai chorar sim. Ah, o que a gente faz com essa bagunça? Olha, ou a gente dá uma pausa, ou só Jesus na causa. Ah, e por falar em Jesus, o cara não é compositor, cantor, nem artista, mas tem uma lista de músicas sobre ele, e poucas que cantam as palavras dele. Ele disse para amar o outro como a si mesmo, refletindo o respeito e carinho que quero receber, entendendo que o outro não existe para me satisfazer. Se a gente focar apenas em nossos desejos, ninguém vai sofrer sozinho. Todo mundo vai sofrer. Entre razões e emoções, a saída é descobrir que a maior loucura de amor demonstrada é mostrar o valor se colocando no lugar da pessoa amada. Assim como ele se colocou.